Bom dia, bom dia, bom dia, dia 7 do 10 de 2019, iniciando-se um dia, iniciando-se uma semana. O meu desejo é que você esteja repleto da presença de Deus sobre a sua vida. Para nossa reflexão diária, Isaías 61, versículo 1 e 2, aonde a Palavra de Deus diz... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Não sei se você está percebendo, mas estamos em outubro, logo, logo estamos em novembro, mais rápido ainda, estaremos em dezembro. E logo acabou-se o ano de 2019. Se hoje você fizesse uma avaliação de seu ano, o ano de 2019, como está sendo? Ou como foram os meses que já se passou? Qual seria essa avaliação? Quem sabe ainda você tem transferido os dias aos quais o Senhor te chamou para que você possa andar segundo a sua vontade. Quem sabe você é uma pessoa que olha para esse ano, esse ano que está se passando e ainda não iniciou os projetos que tinha em mente lá no mês de janeiro. Isaías já estava profetizando em sua vida. Deus enleviou do seu espírito para te ungir para estar sobre você e para fazer deste ano um ano aceitável ao Senhor. Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-te a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos e a pregoar o ano, o teu ano aceitável para o Senhor, para de transferir aquilo que é para você viver no dia de hoje, ainda há tempo, temos poucos meses, sim, e poucos dias para finalizarmos esse ano, mas ainda há tempo de cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para o seu ano, para o seu mês e para essa semana que está se iniciando. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, te louvamos, meu Deus, porque a tua palavra me dá uma condição, me dá uma esperança, ó Deus, de acreditar em dias melhores. Sim, se passou muito tempo, se passou já alguns meses desse ano, mas eu creio, a Deus, se é assim junto comigo, alguém nesse momento está orando, Pai, pedindo o Teu perdão, as Tuas misericórdias e pedindo a Deus novas oportunidades. Que nesses próximos dias, nesses próximos meses, Pai, nós possamos fazer aquilo e para aquilo nós formos chamados. E em nome do Senhor Jesus chegaremos ao termo desse tempo, Pai, e com certeza olharemos para Ele e veremos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Abençoa, Pai, aquele que tanto necessita de Ti, aquele que precisa de emprego, aquele que precisa de moradia, aquele que precisa de um milagre na sua saúde, nas suas finanças. Nos dá a condição, Pai, de finalizarmos esse ano fazendo dele um ano agradável a Ti. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fica com Deus. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudy Meyer.